Essas são as novas variônica Então eu, eu Lembrar os amigos aí que eu seguinte essas variônicas elas, elas estão disponíveis já Já estão prontas já para viajar E os amigos que tiver interesse aí a descrição delas está embaixo do vídeo Essas já são as novas E em sequência desse vídeo também já está o vídeo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 agora é tampar um enroscado aqui você pode colocar, por exemplo, rubim, diamante, ouro então é uma rosca comprida, porque mesmo que ela ficar metade desenroscada não tem problema de perder também é uma rosca comprida agora nós já tem ela pronta aí os amigos que tiver interesse o contato está embaixo aí do vídeo a partir de segunda feira nós já tem para enviar ela e também mostrar mais alguns detalhes agora vamos colocar essa outra agora já passamos ela falar mais alguns detalhes aqui dela os três centímetros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 Ah, boa tarde amigos sou maurício moco hoje eu vou fazer o segundo vídeo aqui das variônicas que é o modelo novo e mostrar aí para os amigos então nós fizemos o primeiro vídeo que foi a parte da da empunhadeira então agora esse vídeo agora já é a parte da das varetas que nem né, aqui é o parafuso da vareta